O trabalhador de uma loja de materiais de construção ficou incapaz para o serviço devido a um acidente de trabalho e por isso irá receber uma pensão mensal no valor de seu salário. A decisão foi da primeira turma do TRT e levou em conta o laudo da perícia que comprovou que o trabalhador não tinha condições de voltar às suas atividades. Após o acidente, o funcionário teve que amputar a perna direita e desde então depende de muletas para se locomover. O trabalhador também receberá 60 mil reais de danos morais e estéticos.